Hoje eu vou tocar algumas músicas um pouco diferentes na Sanfona. Vamos começar com aquele rock. Então a música aí pros italianos que estão me assistindo aí. <SILENCIO> Sanfona <SILENCIO> é para tocar chaves na sanfona. back da sanfona Na no nossa fona, como é que é o despacito? vídeo de hoje, espero que vocês aí tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like aí Embaixo e compartilhe com os amigos Também deixe um comentário pra mim Isso aí, valeu!